Fala galera, tudo bem? Vamos lá. Hoje o vídeo vai ser mais divertido porque é sobre a gente, cara. Então vamos falar de porra de sistema, vamos falar de porra de outra coisa. É sobre só se autoconhecer, tranquilo? Então, você se conhece? Hummm, vamos ver. Eu vou deixar dois testes aqui. Esse aqui que é de 16 personalidades e esse outro aqui que mostra algum perfil de animais. Águia, golfinho, lobo, tubarão. Eu não vou falar agora o que, que é. Eu recomendo que vocês façam esses testes, vou deixar na descrição como é que faz eles, eles são meio intuitivos também, e a partir deles, tipo, esse segundo teste, nesse site aqui, ó, ele fala um pouco sobre cada um, saca? O perfil. A única diferença é que ele usa o gato no lugar do golfinho. Então assim, uh, são testes bem usados para descrever perfis de pessoas e muitas vezes bate corretamente, mas testes são simplificações, Ele, porque cada pessoa é bem complexa, tem muitas outras variáveis que muitas vezes o teste não considera, mas para descrever certas características, como personalidade, alguma coisa assim, eles são bem legais. Então assim, se você não se conhece, nunca ouviu falar desses testes, eu recomendo que você faça, porque inclusive eles fazem uma releitura de você, que muitas vezes você até sabe, mas não está ciente, então você já começa a se pegar. E claro, eu recomendo que faça esse teste antes de continuar a assistir o vídeo. Porque eu vou começar, eu vou até falar deles, mas pelos links que eu já te mostrei aqui, você já, eles mesmos já mostram descrições, assim, já começam a explicar direitinho como que você funciona, assim, o seu perfil, quer dizer, e faça os testes. Aí você sabendo melhor sobre você, não tendo interferência do que eu vou falar, você tem uma maior fidedignidade de dignidade em relação a você. E aí, com isso, a gente vai continuar o vídeo e não só vamos falar só sobre você, como falar de todo mundo, no geral. Claro que não vou conseguir abarcar todo mundo, porque todo mundo é complexo, e é a finalidade desse vídeo mostrar isso, o tanto que ser humano é variado e tudo mais, que muita gente tenta simplificar demais as coisas e não percebe a ampla gama de variações que nós temos em vários contextos possíveis, que esse é o grande problema da humanidade. É, todo mundo tenta re redefinir as coisas como natureza humana. E o propósito desse vídeo é mostrar que essa ideia é um erro. Não existe uma natureza humana. Aqui, 16 personalidades, existem várias naturezas de seres humanos que são diferentes. Essa vai ser a ideia. Eu já contei o final de, do vídeo. Mas é isso aí. Então faça teste e volta pra cá. Beleza? Presumindo que você já tenha feito os testes, vamos lá porque o problema de muitas pessoas em falar de natureza humana é que eles tentam criar uma ideia de uniformidade em diversidade de pessoas é burrice falar em cima disso nesse vídeo algumas ideias que eu falei por exemplo uh, aqui nesse momento aqui do vídeo eu estava falando sobre características que movem as pessoas se você está numa vida que você numa fase da vida que você busca muita segurança ou reconhecimento ou Conexão, incerteza, existem várias dimensões assim, que a gente busca. E isso vai coordenar as nossas ações. Uh, nós somos seres tanto racionais quanto emotivos. E nosso cérebro opera em disparos elétricos, choques. E esses choques são tanto razões e emoções. E tem químicas também, tem muitas coisas que fazem a gente ser como a gente é. Porque a psicologia mais ou menos de, é, diferencia a gente em traços e estados, traço é alguma coisa que é mais da gente, tipo algo que te acompanhou, se você é alguém ansioso, por exemplo, isso é um traço de personalidade de você, por exemplo, que você nasceu, outra pessoa já é calma, então é um traço dela ser daquele jeito. Mas existem estados, Às vezes uma pessoa calma acorda num dia bem loucona, yeah, e alguém ansioso já acorda mais sussa, mas isso não é o normal dessas pessoas, então isso vira um estado, é uma alguma coisa mais de momento. Mas nesse vídeo aqui, afinal, eu falei muito, muito de genes e ambiente, porque nós nascemos, nós temos uma genética, é por isso que você não vira uma vaca, você não transforma em outra pessoa, sua cor de pele permanece meio que constante ao longo da vida. Porque a genética, ela define mais ou menos isso, então assim, é bem difícil, por mais que o ambiente mude Ah, eu sou branquelo, vou pegar um sol, eu viro um branco escuro e depois eu viro vermelho, acabou Então assim, isso em relação a mim, mas alguém mais moreno já vai ter uma tonalidade melhor Então assim, é um, o ambiente interfere nos genes, essa é a nossa vida Isso se reflete em aspectos físicos e em aspectos, aspectos psicológicos também porque, por exemplo, alguém nasce, um moleque doidão aí, continua doido. Agora, se ele recebe educação, e a doideira dele é só de Ah, eu sou meio porra louca, não gosto de seguir regras, faz parte da personalidade dele. Mas se ele recebe educação, ele tende a ser moldado para, uh, como vamos dizer, se encaixar em certos atributos, certos códigos da sociedade. Então a pessoa já começa a ficar mais comportada e orientar suas suas ações, seus comportamentos, numa direção que a educação direciona. Educação, por isso que a gente fala, educação é o que? É um ambiente que se cria para que as pessoas uh, recebam experiências que direcionem elas em certas direções desejáveis. Isso se chama educação. Então tá, uh, então nesse vídeo eu falei muito de interação entre genes e ambiente. É isso que nós somos. Nós não somos só os genes, mas também não somos o que o, apenas o ambiente. Porque às vezes, por mais que filhos nasçam no mesmo ambiente, criados da mesma maneira, eles ainda podem ser bem diferentes um do outro por causa da genética. Então, assim, o ambiente influencia demais o nosso comportamento. Em termos de comportamento, é o seguinte: porque quando nós somos pequenos, a genética tem um poderzinho maior, assim, porque o moleque não conhece muita coisa, nem linguagem, então, assim, fica complicado até você educar. É lógico que ele vai sendo educado ao longo da vida e muitas vezes nem o cérebro dele já está pronto. É, existem certas estruturas do cérebro que demoram às vezes até uns 10 anos, 13 anos para desenvolver. Então assim, é complicado muitas vezes lidar com criança bagunçando por causa disso, porque às vezes eles não estão prontos em termos mentais para seguir certos comportamentos que a gente espera e eles fazem bagunça tal. Então o poder da educação em certas pessoas é menor do que em outras. Então, assim, isso já mostra que, em termos de desenvolvimento, uh, as pessoas já são diferentes. Ou seja, tudo que eu falei nesse vídeo é só para falar que os genes são ativados de maneira diferente por ambientes diferentes. Ok? Alguns de seus genes, se você vai a uma padaria, você tem algumas experiências ou se você vai numa montanha russa, num parque de diversão, você vai ter outra experiência. Aí você volta pra casa e você é uma pessoa diferente de cada ambiente, porque os, os ambientes interferiram em você e essa experiência você vai carregar o resto da sua vida. E isso vai interferir na pessoa que você se torna também. Então assim, muitas vezes as personalidades que eu falei dos testes anteriores não são fixas. Elas podem ir mudando com o tempo, porque as diferenças, os ambientes que você vai enfrentar são diferentes na vida você é único por causa disso, porque as suas experiências são únicas em relação a você. A sua memória é única por causa das suas experiências. Então assim, você é o ambiente todo que você viveu até agora, mas os genes que atravessaram aquele ambiente também. Então você é tudo isso, genes e ambiente. Pessoas são ambos. Uau, que vídeo profundo! Então já que a gente já sabe isso daqui e que por, quando somos pequenos a genética tem influência muito maior no comportamento mas à medida que a gente vai crescendo, passando 5, 6, 7, 10, 15 anos aí o ambiente social que a gente vive tem uma influência muito maior no, do modo que a gente se comporta e a prova disso é a própria linguagem você, eu aposto que você fala a mesma língua do país que você nasceu por, do que você viveu, aliás porque à medida que você vai vivendo e, em certo ambiente, você vai incorporando as características dele, mesmo que sem querer. A linguagem é uma delas. Então, assim, se você está falando português, brother. Então, essa é a prova que o ambiente influencia drasticamente na forma que a gente se comporta. Ok? Então, vamos lá, esquece genes e ambiente, agora a gente vai começar a falar de outras coisas sobre seres humanos, como traços e estados de personalidade. Bom, ambos esses testes aqui, eles se refletem o okay, quê? A traços de personalidade. Porque é algo que faz parte de você, por mais que existam certas flutuações de dia após dia, que são estados, o traço é algo que te acompanha ao longo da sua vida, porque faz parte da sua personalidade. Com o tempo, como eu falei, você pode mudar certas características disso daqui, porque o ambiente vai mudando suas experiências e certas personalidades às vezes você pode até mudar. Às vezes você bate a cabeça em um lugar, gera um dano neural e isso pode interferir na sua personalidade também. Uh, assim como ideias. Então, nós somos tanto... existem várias áreas que estudam nosso cérebro, algumas áreas no cérebro em si que está mais relacionado a neurociências, uh, por exemplo, a psiquiatria, a neurologia, por exemplo, são áreas que uh, profissionais médicos interferem no cérebro. Mas existem, por exemplo, a psicologia, onde os psicólogos vão interferir no seu cérebro, mas não de maneira direta. Eles vão interferir nas ideias que moldaram o seu cérebro. Nós somos ambos. O cérebro, que é tipo nosso hardware, e também existem as ideias que nós temos, que nos influenciam, que são o nosso software. Basicamente, essa é a forma como nós lidamos com as coisas. Então, assim, o traço é algo que te acompanha. E uma característica do nosso cérebro é que muitas coisas vêm em pacote. Por exemplo, o nosso cérebro pré-frontal, ele é muito relacionado pela uma área que está uh, relacionada à estratégia. Então, tá, estratégia está ligada mais ou menos a essa área. Mas uh, já es existem estudos que mostram que, por exemplo, a ansiedade está ligada ao QI alto, que está na mesma área, então assim, está tudo relacionado, estratégia, QI alto. Para quem tem uma grande ativação dessa área, do pré-frontal, uh, muitas vezes é, é ansioso também, é uma característica que vem meio que em pacote, porque, bom, se você tem uma boa habilidade quando elaborar estratégia, bem assim, os disparos neurais são grandes lá na área, mas uh, o cérebro como ele é especializado em ansiedade também ocorre perto. Muitas vezes os choquinhos vai acaba pegando lá as substâncias químicas, então são traços de personalidade que vêm juntos. Uh, assim como o japonês vem com cabelo liso porque é uma característica deles, uh, do mesmo jeito nós podemos falar que, que é genético, isso também então é uma relação genética porque vem em pacote. Genes é assim, às vezes um gene traz várias características ou, ou uh, o contrário vários genes para manifestar uma característica é difícil descobrir a origem das coisas mas o que eu quero o ponto desse vídeo é o seguinte traço é alguma coisa que está em você e muitas vezes uh, existem várias características que vêm junto e por isso que eu, eu mostrei os testes de antes porque agora eu vou começar a falar como são as pessoas no geral mas para você entender que você tem certas características que muitas vezes trazem outras juntas justamente porque faz parte de você, da sua anatomia, da sua fisiologia. Tranquilo? Ah, alguma coisa aqui, por exemplo, uh, isso daqui é um caso bem raro que tipo, ah, eu, que, pra provar que não existe natureza humana, por exemplo, uma mulher queria ficar cega, cara. E nessa notícia aqui mostra que ela conseguiu, tipo, perder a visão dela. Tem gente que quer amputar. Aí você fala, ah, não faz parte da natureza humana querer se bater, nem, nem dos outros animais. Mas existem certas pessoas que se sentem com uma parte a mais do corpo e quer cortar. E aí, como é que faz? Isso é, é, são seres humanos, não são? Então não dá pra falar que existe uma natureza humana. Isso aqui já é um exemplo pra já enterrar a ideia, tá ok? Uh, existem seres humanos bem diversificados. Só que é claro que devido à evolução das espécies, a gente acaba selecionando pessoas que têm mais condições de ser saudáveis, de reproduzir. Então, a maioria da população segue em certos padrões e existem casos mais raros. Esse aqui é um extremamente raro, a gente quase não ouviu falar, por isso que vira notícia e chama atenção. Mas a gente lembra que é exceção. E, enfim, se a gente encontra um único caso de seres humanos que não, se, não possuem as características que os outros possuem, essa característica não pode ser falada e que é de natureza humana. Eu duvido que alguém consegue falar aí que alguma característica de ser humano que é presente em todos. Se houver uma única exceção, não existe natureza humana. E que esse termo é balela. Porque ele é muito utilizado por pessoas que querem defender ideologias falhas e que, enfim, querem empurrar para os outros falar: é ah, faz parte do ser humano, faz parte do seu cu. Uh, como a gente está falando também aqui de outra característica, por exemplo, isso aqui é bem comum nas outras pessoas, uh, nós somos muito mais propensos a culpar os outros do que dar crédito por elas. Mas, enfim, uh, e no geral, as pessoas que tendem a dar crédito mais uh, do que sair culpando são, uh, são, em geral, menores. Existem explicações neurais, quem quiser pode dar uma lida aí, está em inglês, mas só para mostrar que existem características que predominam na maioria das pessoas, isso é fato, mas em todas... A uh -uh. natureza humana não existe. Existem naturezas de certas pessoas, que são as personalidades que eu estou falando aqui. Por isso que eu passei esses testes. Porque existem certos grupos que têm padrões de comportamento características, e características, eles são agrupados em determinadas personalidades. E isso que é legal, aqui, no, aqui agora a gente, a gente vai falar. Existem vários tipos de personalidades, por exemplo, existem pessoas com a natureza de ser protagonista, com a natureza de ser lógico, inovador. Então, ou seja inovador, principalmente, hein? porque tem muita gente que fala, ah, ser humano não é preguiçoso, nunca faz nada, tem gente que nasce com vontade de aprender, de fazer as coisas, e aliás, não é só esse perfil não, eu não tenho esse perfil, mas eu gosto de muitas vezes estar criticando, é, pensando, criticando, às vezes ajudando outras pessoas a fazer ciência, mesmo que não seja o meu foco de personalidade, e é assim como outras pessoas, tipo, você pode ter uma personalidade sua, mas algum dia você acorda mais com o um pé na outra, com o um pé na outra, então assim... Uh, seres humanos são inovadores por natureza, alguns muito mais do que outros, isso é fato, então às vezes as pessoas tendem a julgar os outros com base nelas. Eu mostrei aqui que existe tanta personalidade, de possibilidades para as pessoas, para vocês verem que, por exemplo, as pessoas são diferentes de você, você não pode julgar o outro com, tomando você como base. O cérebro dele é diferente, vai funcionar de maneira diferente, com as ideias que ele já teve na vida, com os ambientes que ele passou, mas lógico, a gente discutindo, a gente tenta entrar numa certa sintonia, o é, grande conflito da sociedade, da política, por exemplo, que política é isso. Você junta várias pessoas com, uh, que são diferentes, que viveram de maneira diferente, tem ideias diferentes, e, porque elas são diferentes. E muitas vezes é complicado você até querer buscar um consenso, alguma coisa que vai gerar harmonia completa para todo mundo, porque, cara, as pessoas, às vezes, um nasceu orientado para ir para lá e o outro para lá. E muitas vezes, por mais que às vezes, as ideias que eles pegaram foram as mesmas, uh, eles acabam indo por caminhos diferentes porque eles nasceram assim. É complicado. Mas, nem todo. Mas eu não quero falar que, tipo, a genética está determinando aquilo. É justamente o contrário. O ambiente influencia a maioria das pessoas, principalmente depois que você passa dos 10, 15 anos. Bom, por exemplo, pega 10 anos, adolescentes. Eles fazem tudo a mesma merda porque eles já estão meio que entrando em sintonia. O ambiente já forçou tanto eles a sintonizarem a mesma coisa. Aí, às vezes, acabam gostando de muitas coisas, nem sabem porque gostam, mas segue porque a manada está indo. Aí, à medida que vai crescendo, algumas pessoas já começam a olhar, não, isso não faz mais meu tipo. Aí fica aquela coisa, muda, aí passou a fase. Mas passou por quê? Porque teve mais conhecimento para buscar aquilo que ele quer, aquilo que satisfaz mais ele, e não está seguindo a manada. Ou seja, por volta da adolescência já é uma prova que o ambiente já está determinando mais o comportamento das pessoas que a própria genética. Ah, e sobre estados que ficou faltando falar, estado é uma coisa mais de dia. Por exemplo, uh, se você está com vontade de fazer xixi, você consegue mentir melhor, porque o seu cérebro começa a ativar certas regiões para segurar o xixi, que acaba ajudando o seu raciocínio. Por incrível que pareça. Então, assim, o fato de você estar tá segurando o xixi já interfere no seu estado de ser. Às vezes você acorda de alguma maneira, dependendo do que você comeu no dia anterior, uh, se você praticou exercício, isso interfere no seu estado, porque ocorrem alterações no seu corpo, hormonais, de diversas formas que vai te, vai te alterar. Então, assim, se você está com vontade de fazer xixi, ou se você está com muita iluminação, pouca iluminação, quente, frio, existem vários aspectos que interferem na forma que a gente age no mundo. Então, assim, o comportamento é bem complicado. E eu não conheço muito assim para poder falar. Eu, tô, eu fiz um, uma reunião de uh, artigos aqui para te mostrar que as coisas são complexas. Esse é o objetivo desse vídeo. Agora, para conhecer cada pessoa nos, de, nos mínimos detalhes, nem a própria ciência conhece. Ela está melhorando as técnicas, vai conhecendo melhor. Mas um dia a gente chega lá, uh, agora que eu falei disso, vamos entrar nas diferentes personalidades aqui pra gente começar a entender como que a gente funciona, como que os outros funcionam e principalmente para que você saiba se colocar no mundo. Eu funciona assim, o outro funciona assim, aquele funciona mais ou menos assim, então nós somos diferentes. Então às vezes o modo que você vai tratar as pessoas vai ser diferente também. E o que você pode esperar das pessoas no mundo em termos de política, em termos de tudo mais, são diferentes. Isso às vezes ajuda você a escolher estratégias melhores para você se relacionar no mundo. Bom, vamos começar falando aqui desse segundo teste que eu passei, porque ele é mais simples, são só quatro categorias, e é muito utilizado por empresas para ver o perfil de cada pessoa, que ela tem mais aptidão a fazer certas coisas. Você se fez esse teste, você vai saber que você pode marcar pontos em vários deles, dificilmente você vai marcar um ponto em apenas um animal, vai ter vários outros suprindo mas isso é bom para ver, por exemplo, você pode ter 60% golfinho, 30% uh, qualquer outra espécie, mas, enfim, você sabe o que está te dominando. E muitas vezes cada, uh, cada perfil aqui tem seus pontos fortes e pontos fracos. E você se conhecendo, fica mais, muito mais fácil de você tomar medidas para se melhorar. Com certeza muita gente vai me perguntar qual que é o meu perfil, porque eu faço vídeos. Eu vou explicar na hora que eu explicar todas as características desses aqui. Vamos lá. Primeiro perfil aqui que nós temos é o Tubarão. Tubarão são pessoas mais ativadas do cérebro, elas não conhecem muito bem o amanhã, porque elas vivem o hoje, então assim, são pessoas que fazem as coisas rápidas, são bem impulsivas, se tem uma tarefa para fazer ela vai e faz, não é muito bom em delegar tarefas, uh, e o Tubarão é isso, ele é uma pessoa extremamente capaz de concretizar as metas. E um dos pontos falhos dele é que uma pessoa que, às vezes, nessa impulsividade, né, nessa, nessa garra de chegar e fazer as coisas, ela acaba muitas vezes atropelando, passando por uma pessoa, mas não é porque ela quer mal a pessoa, é simplesmente porque ela tá focada naquilo, é um foco muito grande na, em completar certas coisas. Então, assim, às vezes tem alguém no meio assim, ela vai, atropela e chega num certo ponto. assim por causa disso, eles têm muito, às vezes, problemas em relacionamentos com outras pessoas, porque está focado em, mais em tarefa em fazer as coisas, em acabar, e é justamente por isso que é um perfil muito utilizado em empresas, porque eles vão e fazem mesmo. Só que acaba, muitas vezes, tendo problemas de relacionamento, não porque são pessoas más, eu quero repetir, mas é porque tem que, eles estão focados naquilo, ok? E como pessoas podem gostar de outras pessoas, assim, que é um engano que outras pessoas de outras personalidades têm a respeito. Uh, o perfil águia. Águias já são mais... é o contrário. O, enquanto o tubarão está muito focado no presente muitas vezes perdendo ações futuras, pessoas que são mais águias são mais visionárias, elas têm uma visão mais macro da coisa, elas estão pensando muito no futuro. Enquanto você está falando com ela, ela já está pegando parte daquilo, já está imaginando um cenário de futuro. São ótimas em prever situações que vão acontecer depois, porque elas têm uma visão muito completa das coisas, uh, são bem criativas, dão muito bem em coisas que envolvem criatividade, em criar coisas novas. Elas defendem muito o novo pelo novo, quer é criar, quer é mudança. E, é, faz parte da natureza de quem é águia. E o ponto fraco é justamente estar, uh, estar sempre querendo criar um amanhã e estar tá focado com a mente lá e esquecer de viver hoje. Então, assim, uh, é um perfil que, por mais que seja bem uh, flexível, ele acaba, em certos aspectos, uh, deixando a desejar em relação ao agora. O próximo perfil que nós vamos falar é o lobo. Diferente da águia que está no futuro e do tubarão que está no presente, os lobos, eles têm um perfil mais organizado, mais metódico, então eles esquematizam muitas coisas. Eles são muito bons com todas as escalas de tempo. Eles sabem relembrar o passado, viver o presente e projetar o futuro. Então, assim, são como eles buscam fazer as coisas do jeito certo que eles conhecem. Só que aí tem uma questão. Eles sabem fazer as coisas daquele jeito, mas praticamente só daquele jeito, de um jeito que eles conhecem. São pessoas que têm muita rigidez no que eles fazem. Então, assim, são pessoas bem leais que você pode contar com eles. Eles sabem uh, organizar as coisas, os processos envolvidos. Mas os lobos têm esse, esse problema, que é justamente eles têm muita resistência às mudanças, porque eles esquematizam tudo, estabelecem um plano de ação e focam muito naquilo, se prendem muito naquela coisa, mas se alguma coisa muda, aí eles ficam perdidos, porque eles não são tão flexíveis como a águia, que é para se adaptar às coisas. Uh, eles estudam, eles organizam muito antes de agir e muitas vezes já ficam presos quando as coisas mudam e tem que se adaptar rápido. Ok? O próximo perfil que nós vamos falar é o golfinho, que aqui está como gato. É um perfil mais ligado à cooperação, em você se conectar com os outros. É um perfil extremamente comunicativo, porque você está trocando ideia com os outros, busca é, divertir junto, fazer junto, é mais ou menos isso que define esse perfil. São pessoas extremamente sociáveis e por isso que eu não concordo com o gato, eu prefiro o golfinho, porque o gato ele vai na dele, né? ele é um perfil bem, bem mais parecido com o lobo. Agora o golfinho não, o golfinho é bem, faz aquelas coisinhas, bem gracinhas. Então assim, são pessoas bem, que todo mundo gosta de estar junto, uh... então é um perfil que é bem agradável de estar, assim, de conectar pessoas. Bom, falando isso a gente já tem uma noção geral de como as pessoas podem ser ne nesse teste. No meu caso, para quem assiste os vídeos, uh... pode observar que eu sou muito águia, é... que é extremamente informal, criativo, é isso que me domina e... Uh, em segundo lugar vem o golfinho, que eu busco justiça social, tudo mais, uh, quero que as pessoas estejam bem, fazer junto, colaboração. Em terceiro lugar vem o tubarão, porque eu sou de fazer as coisas, chego e faço, então assim, pra estar tá fazendo vídeo, eu não fico jogando para depois, eu já vou faço. E por último, o lobo, que é ao menos que tem a ver comigo. E a crítica que eu tenho que fazer aos lobos, geralmente quem critica os meus vídeos são mais lobos, porque eles são muito presos e eu proponho muita coisa que tem a ver com mudança. É um ponto fraco, porque, assim, ponto fraco em relação a propor mudança só por mudança, porque às vezes você quer mudar uma coisa e tá boa. Então eu procuro demorar pra fazer vídeo justamente porque eu sei do meu perfil, eu sei das minhas falhas. E, claro, eu tô falando sobre mim porque tem muita gente que vai questionar depois porque eu faço vídeo e tal e, e quer saber sobre mim, então eu já faço aqui no vídeo pra facilitar, tá? Então assim, é um ponto fraco você querer mudança só por mudança, mas também é um ponto extremamente fraco você não querer mudar. Principalmente no mundo que está mudando extremamente rápido, as pessoas que vivem criticando isso têm o perfil mais lobo, porque elas ficam meio perdidas em relação à própria personalidade. Elas já começam a se adaptar a uma coisa e aí muda e elas não são tão flexíveis como todos os perfis. Uh, e principalmente hoje os lobos vão sofrer ainda mais. porque eles são extremamente. foram extremamente requisitados por empresas, porque são excelentes organizadores, conhecem processos, mas como tecnologia está chegando, robôs é, e computadores estão fazendo essas funções de organização, são extremamente fodas nisso. Justamente as pessoas mais dispensadas serão os lobos daqui pra frente. E é pessoas como a Águia, como eu, que, é, que são mais criativas, tem mais facilidade. Então assim, eu eu faço os vídeos para defender mudanças pelo mundo, mas eu sou um dos privilegiados, um dos que mais se, se adequam a essa nova realidade. Então é só uma dica que eu quero dar para pessoas que têm mais perfil lobo, pra, porque o mundo vai mudar, uh, está mudando e muitas vezes não vai ser tão bom para o seu perfil dentro desse sistema, mas É um perfil que mais se adequou, eu acho que todos os outros, ele é o Tubarão, mas a partir de agora, quem é mais e golfinho, porque o mundo está mudando para um rumo colaborativo, vai ter mais capacidade de, de aflorar a sua própria personalidade. Então, vamos para o segundo teste, que aí a gente já começa a falar sobre outras valências das pessoas. Esse segundo teste, ele são 16 personalidades. Então, assim, muito mais que as quatro, ele é mais complexo, não vai dar para entrar em todos, então assim, uh, quem quiser pode é, entrar por conta própria nesses perfis e conhecendo as pessoas. Eu vou falar bem por cima só para vocês terem uma noção do tanto que os seres humanos são variados. Em relação ao outro teste, você vai ver que tem muitas semelhanças, porque cada característica que é mencionada em alguma, às vezes é distribuída de forma diferente nos perfis. Esse teste aqui, eu fiz um aqui de forma aleatória uh, e deu, deu um perfil aqui, não é o meu. É um perfil mais executivo que é baseado em ordem. Ou seja, ordem, a gente já lembra de pessoas que são mais loucos do outro teste. Ah, o executivo. Vamos, é, vamos lá, antes de explicar como é que esse teste aqui funciona. Bom, ele tem várias valências. À medida que você vai fazendo o teste, tem uma parte que fala sobre a mente, sobre energia, natureza, táticas e identidade. Ah, isso forma uma certa dimensão e é a partir da combinação das coisas, por exemplo, a mente pode ser extrovertida ou introvertida, ah, intuitivo, observador. E aí. Como há várias possibilidades aqui, só considera essas quatro aqui de cima, e, ou seja, quatro vezes quatro dão 16 personalidades, porque cada uma tem duas possibilidades. Isso é matemática, análise combinatória. Então, baseado nas combinações que você tem aqui, até as táticas, você consegue mais ou menos definir o seu perfil. Esse último aqui de identidade é mais ou menos uma forma como você vai reagir. Eu vou falar agora, tá? Então assim. Uh, por isso que aqui em cima dá certas letras, e essas quatro letras primeiras é onde vai definir a sua personalidade. Uh, a mente é como você interage com as outras pessoas, é a primeira das características. Aqui uh, todo mundo em geral já conhece isso daí, que é mais ou menos ser extrovertido ou introvertido. Geralmente pessoas extrovertidas estão mais focadas no mundo, no mundo exterior e as introvertidas no mundo interior. Pessoas extrovertidas, elas recarregam suas energias com interação social. Elas ficam tédios, elas ficam muito tempo sozinhas, elas precisam estar tá saindo interagindo. Elas conversam com todo mundo, chega... Então assim, todo mundo mais ou menos conhece o perfil extrovertido, que inclusive é valorizado em termos de sociedade, porque é uma pessoa que vai, sai, conhece pessoas. E o introvertido, ele é o contrário, ele é uma pessoa mais focada mais no mundo interior dela. Então assim, a interação social, Desgasta a energia dela, então ela precisa meio que voltar para uma bolha dela, ficar sozinha para recuperar. E assim, uh, são pessoas diferentes, não quer dizer que um é melhor que o outro, são perfis diferentes de pessoa e forma que o cérebro tá ativado. É bem raro uma pessoa ser bem extro extrovertida ou bem introvertida. Aí a é pessoa extremamente introvertida, bem quietinha na dela tal, às vezes fica mais em casa, alguns programas quietos extrovertida, sai conversando com todo mundo, é, que é a pessoa mais porra louca, é, mais estouradinha, sai e tal, então assim, uh, só que isso são perfis extremistas, assim como os outros animais lá, tinha águia, lobo, dificilmente alguém é bem extremista, e quando é, é uma pessoa que vira estereótipo, porque você vê a pessoa, você sabe, ela é extremamente previsível, porque ela tem tantos pontos daquela característica, que ela vai sempre manifestar aquilo, aí você sabe, não, ela vai fazer aquilo porque... Cara, ela é muito daquilo. Agora uma pessoa mais balanceada é mais difícil de você saber as nuances dela. Só que, bom, por exemplo, a gente está falando de extremos, né? Mas a maioria das pessoas em geral fica no meio, com todas as características que a gente fala, porque nós somos uma combinação. E se você analisa a sociedade em geral, existem pessoas que são bem polarizadas, cartonizadas, porque elas têm muito, muito de uma característica. Muito individualismo, muito coletivismo, é, muito extroverti ser extrovertido, muito introvertido, e isso varia. Uh, mas, por exemplo, uh, aqui eu vou mostrar aqui que nós podemos ser extrovertidos e introvertidos ao mesmo tempo. Naquele teste que eu fiz, por exemplo, eu dei uh, um pouquinho de extrovertido, só 20%. Uh, claro que muitas pessoas, às vezes, olham para mim, não, se é mais, outros não, se é menos. Porque tudo depende, existem outras características que vão manifestar como eu, eu apareço para a sociedade. Mas, por exemplo, em termos de teste, deu isso aí. Só que vendo esse teste aqui, existe, por exemplo, como quem está mais ou menos no meio, tipo, você deu 30% para um lado ou para outro, provavelmente você não é tão introvertido e nem tão extrovertido, que é mais ou menos o meu caso. Você é ambivertido, você pode ser uh, tanto introvertido como extrovertido ao mesmo tempo. Então, assim, tem horas que você quer sair, quer ter interação social, senão você fica com tete, senão você não aguenta. E tem muitas horas que você, não, cara, vou tirar um tempo pra mim, é, você vai ler um livro, vai jogar videogame, vai cuidar de você, saca? Então, assim, é mais ou menos isso que funciona a maioria das pessoas. Uh, se você analisar em termos de padrões, Uh, geralmente a maioria se concentra no meio, não tanto nas pontas. E, bom, eu tenho que falar de mim porque muitas pessoas vão me perguntar e como eu estou fazendo vídeo é bom que eu já falo e as pessoas me conhecem como eu já estava fazendo os outros vídeos. O meu perfil, quem olhar, ele deu ativista. Então é um perfil ENFP. É um perfil que é tipo Jesus Cristo. Você só se fode. Você tenta ajudar muitos outros, muitas vezes você se prejudica no caminho, você não gosta que os outros saibam sobre você. Então por isso que eu não faço um vlog muito falando da minha vida, não tem um motivo para expor. Bom, eu estou falando e é, se eu tô falando alguma coisa sobre mim agora, é justamente para vocês conheçam por que eu fiz as coisas passadas do jeito que eu fiz. Porque faz parte de mim. Uh, eu buscar. Eu falo que nunca gostei de fazer vídeos desse canal assim por mim mesmo, porque eu fazia muito organizado, era uma coisa muito louva, lembra? Fazer quadrinho e tal. Mas é justamente para que tivesse mais eficiência e para que as pessoas não interpretassem de maneira diferente do que eu estou dizendo. Mas como o canal mudou, eu estou fazendo as coisas na lata agora, então se não entender, toma no cu. <risos> é isso aí. Agora eu vou explicar o resto aqui para que vocês entendam delas, tá? Então quantamente uh, eu já coloquei introvertido e extrovertido e a maioria das pessoas em geral fica no meio. Então, tipo, o meu perfil, por mais que seja ativista, eu não sou um ativista forte, por incrível que pareça. Eu sou muito mais ativista que muitos ativistas por aí, uh, mas eu demoro demais para fazer vídeo, porque eu, tipo, se é pra fazer ativismo, eu tenho que fazer da melhor maneira e é algo que vai garantir o máximo de resultado. Porque, como vocês podem observar, por exemplo, a natureza entre pensante e sentimento. Pensante tá mais ligado à lógica, pessoas que querem saber as uh, ideias pelas ideias, exporem o lado delas, mesmo que vai magoar as outras, elas querem expor a lógica e buscar o que é certo, mas o sentimento, muitas vezes, você às vezes atropela um pouco a lógica para fazer o outro se sentir bem, você está mais preocupado com, com os outros. Uh, eu tenho um pouquinho mais de sentimento, que faz parte do perfil ativista, mas, por exemplo, é um pouquinho, às vezes você acorda um outro dia com outro perfil. E isso, Como eu sou pouco de cada característica, isso me faz ser mais moldável. Se você fez o seu teste e você não deu tanto, mais de 50%, Quer dizer, você está mais ou menos no meio, às vezes você acorda num dia com outra certa personalidade. Ok? Isso é um estado, isso pode variar, mas, por exemplo, uh, se, o seu perfil é aquilo que você tende a ser mais ou menos na maioria das vezes. O meu é ativista, mas eu sou um ativista fraco em relação a outras pessoas. Quem é mais forte vai dar sempre busca, agindo daquela maneira. Então vamos lá. Uh, o segundo aspecto é a energia. Então nós temos mais ou menos dois tipos de energia, nós podemos ser mais intuitivos ou observadores. Observadores são mais pé no chão. E intuitivo, eles são mais de ideia, criatividade. Enquanto esse aqui está mais observando a realidade, esse aqui está mais projetando e criando novas situações. Então, pessoas mais intuitivas focam no que as coisas poderiam ser, enquanto esse aqui observa mais o passado e tenta mais ou menos retirar certas conclusões para analisar o presente. Uh, então aqui, okay, é um, vamos dizer como foco mais no futuro e foco mais no passado, presente e tal. São tipos de cérebros diferentes. Cada um tem sua fragilidade, vamos dizer assim. Por exemplo, o observador é, são pessoas que olham muito para o passado, mas você, se você olha demais para trás, pode ter uma coisa exatamente aqui na sua frente e você pá, dá de frente com a parede, você não está vendo algo que é presente e que pode acontecer em termos de mudança. Essa é uma crítica que eu faço às pessoas que às vezes veem meus vídeos, às vezes criticam coisas apenas por criticar, porque às vezes seu cérebro está mais ou menos por aqui. Eu busco criar, eu demoro para fazer vídeos pra, porque eu sei que o meu cérebro ele é intuitivo. E, por exemplo, eu sou mais ou menos 50% intuitivo. Quando você é extremamente intuitivo, você às vezes uh, começa a criar certas coisas, assim, e às vezes você cria um mundo paralelo e começa a acreditar que aquele mundo é o mundo, você não está com o pé no chão. Então, assim, o problema do intuitivo é que às vezes a pessoa se perde para o misticismo, ela começa a viajar na intuição dela, saca? E enquanto a pessoa observadora, muitas vezes ela tenta olhar demais o que aconteceu e acha que o que aconteceu vai continuar acontecendo e muitas vezes as coisas mudam, as regras mudam e, e elas ficam presas a uma situação que não é mais compatível com a realidade. Então assim, é uma crítica as pessoas que têm muita observação em termos de sociedade, é que o que aconteceu no passado, cara, as coisas mudam e observador tem muito a ver com ordem, por isso que deu esse perfil aqui executivo, o meu já não daria, intuitivo já está mais ligado à criatividade. Uh, foca o que as coisas poderiam ser. Eu demoro pra fazer vídeo justamente por causa disso, porque eu tenho um ponto fraco do, do intuitivo, que é justamente eu preciso mais tempo pra colocar o pé no chão e ver, não, cara, eu não posso dar o um passo mais, mais, mais grande que a perna. Eu tenho que, a gente tem que caminhar enquanto sociedade, enquanto se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa ir de acordo com o que a gente está. E, e tem muita gente que tenta, às vezes, uh, fazer coisas diferentes, uh, e, sai sai sabe assim sai dos trilhos e ou seja não é compatível então assim você precisa ter um pé no chão mas o outro tem que estar livre você tem que ter asas você tem que é, ver o que você pode fazer para mudar o mundo então assim é preciso necessário um certo equilíbrio ah, e agora tipo como agora os vídeos são feitos na lata eu quero que vocês saibam que essa é uma falha minha eu sou intuitivo não extremamente mas eu sou um tanto bom então isso é a, a única característica do ativista meu que é forte porque, até mesmo sentimento, que eu luto por justiça social, mas isso está. É, não só. Eu não sofro tanto quanto as outras pessoas em, de colocar no lugar do outro. Eu me coloco até um certo ponto. Porque empatia é seletiva. E isso está a ver com a natureza da, da gente. Como que a gente vai se relacionar perante as coisas? Pessoas que são mais pensantes, que estão tá mais relacionadas a ideias, vão defender ideias por ideias, e baseado naquela na lógica. E existem pessoas que são mais sentimentos, que aqui não deu caso. Pessoas mais executivas, elas são executivas, elas são mais práticas, organizadas e vão seguir com o perfil delas. No meu caso, eu já seria mais, eu sou um pouquinho mais de sentimento, mas como eu sou muito pouco, eu consigo variar um pouco nisso daqui, em termos de personalidade, provavelmente você pode ser. Mas se você é muito, muito sentimento, às vezes você é, se envolve demais por causas sociais, pelos outros, e acaba que muitas vezes você pode se prejudicar por causa disso. Uh, e existem pessoas que são mais pensantes e muitas vezes querem colocar é, muitas vezes muita lógica, mas nem sempre a verdade é a melhor maneira de você convencer os outros, inclusive da lógica que você acredita, ou mesmo de você se situar em termos de sociedade, às vezes você pode ser inconveniente e, enfim, sociedade e equilíbrio. Né? Então, assim, em geral, eu defendo que as pessoas, por mais que tenham suas características, é, saber usar o bom senso. É mais ou menos essa lição que eu quero passar nesse vídeo. Em relação às táticas, é a forma como a gente aborda o nosso trabalho. Uh, a gente pode ser jogador ou explorador. O jogador ele está mais preso à regra. Ele prefere jogar com regras claras, uh, ver prazos como sagrados. São pessoas que buscam mais... como é que fala? Fechamento. É justamente um perfil mais executivo. Ele quer fechar naquela ideia para ele poder agir. Tá okay? E, no caso, explorador, como é o meu caso, pode ser o de outras pessoas que são pessoas que querem mais, elas buscam mais liberdade. Então elas gostam muito de improvisação, de poder inovar, são mais relaxados com o trabalho, gostam de ter mais liberdade e flexibilidade para agir. E por último, só, falo, só ficou faltando falar da identidade. Aqui a gente pode ver que tem dois perfis, o assertivo e o cauteloso. Ela é mais, mais ou menos uma característica que vai ser embutida na personalidade que você tem. Você tem uma determinada personalidade, você pode ser assertivo nela ou pode ser cauteloso. O assertivo é uma pessoa mais calma, mais relaxada, mais confiante naquilo que ela acredita e não está muito preocupada com sua imagem e tudo mais. O cauteloso já é o contrário, é uma pessoa mais inibida, ela está muito preocupada com a sua imagem, busca bastante sucesso, é mais perfeccionista são só dimensões diferentes da identidade dela. Então, uh, essa identidade aqui ela não é usada para definir a personalidade da pessoa. A personalidade se define com essas quatro características aqui acima. Mas tem a ver com você, quão confiante você é nas suas ações e decisões. É mais ou menos isso que ela reflete. Cada atributo desses aqui é mais ou menos como se fosse uma fotografia de um ângulo. E à medida que você junta sobre elas, você vê mais ou menos a personalidade de uma pessoa. A uh, personalidade é essa que varia, como eu falei. Uh, se você tem poucos atributos aqui, de algumas características, e algum dia se acorda mais ou menos porque o estado de personalidade varia, então com certeza você vai agir de certa forma, você vai conseguir entender como as outras pessoas de outras personalidades funcionam, e as pessoas erram muito quando falam de seres humanos de querer julgar os outros por si mesmo, nós somos diferentes em inúmeras maneiras. E pra finalizar o vídeo, <risos> acho que já tô suado pra carai, ah, chega, chega né, foi!